Campo de batalha, como que eu vou aprimorar meu trabalho? Como que a minha média de 80 vai começar a ser 81, 85, 90? No campo de batalha, quanto mais eu, Roberto, estiver no campo de batalha, quanto mais eu, Roberto, estiver trabalhando, quanto mais eu, Roberto, estiver atendendo pessoas que sofrem com fibromialgia e outras dores mais, mais eu vou aprender. Ah, então quer dizer que... Pra aprender é no campo de batalha sim é no campo de batalha então segundo benefício ajudar a melhorar as dores das pessoas cuidar de pessoas então é agradável um trabalho em que você ajude pessoas é agradável para você trabalhar numa área um trabalho da, da humanista né de você ajudar pessoas você tem esse gosto você tem quer isso você gosta disso ah eu não gosto meu negócio é trabalhar com máquina eu gosto eu com a máquina aqui a máquina e eu então você não é de humanas você é de outra área mas se você tem em si dentro de você aí um, um comichão né de ajudar pessoas você tá adequado você tem esse benefício ou seja, vai ficar muito, mais muito mais fácil, vai ficar muito, mais, muito mais agradável. Você vai trabalhar alegre, seu coração vai cantar, né? Ou seja, o nosso trabalho tem que ser um trabalho que faça o nosso coração cantar, né? Meu coração canta de alegria quando eu sei que eu vou atender alguém. Por quê? Porque eu sei que daqui 40 minutos, que é o tempo da terapia, um pouquinho menos, talvez o cliente já está transformado, já está num processo de transformação. Ele já tá com aquele sorrisão na cara, sabe aquela cara assim? Poxa, por que eu não vim aqui antes? Vocês vão ouvir muito isso dos seus clientes. É isso que eu ouço dos meus clientes. Poxa, tô muito bem, maravilhada, tô muito bacana. Poxa, por que, que eu não vim aqui antes? Tem gente que já me perguntou, Roberto, onde você tava todo esse tempo? Né? Por quê? Porque, porque, poxa, se eu soubesse de você, há mais tempo teria vindo aqui. Aí é a hora de você saber lidar com o seu cliente, né? Falar pro seu cliente, olha, o seu momento é agora sabe, então traga sempre para o positivo, né, não leve isso para o negativo, é, realmente, você poderia ter vindo aqui antes, você perdeu tempo, não leve por esse lado, leve para o lado positivo, para o seu cliente, é, o seu momento é agora, parabéns, né, parabéns, esse é o seu momento, esse é o meu momento de ver você, cuidar de você, e esse é o seu momento de receber a terapia feita por mim, sabe, leve sempre para o positivo,